Depois de ser despejado da Haas, Mick Schumacher foi anunciado como novo piloto reserva da Mercedes para 2023. Mas será que essa foi de fato a melhor opção para o jovem alemão? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, então já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa opção do Mick Schumacher, sobre essa decisão da Mercedes, também deixa aqui o seu like no vídeo de hoje e se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio que tem conteúdo diário. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, estou aqui hoje para mais um vídeo do Grande Prêmio para falar um pouquinho de um anúncio que aconteceu na última semana na Fórmula 1, um anúncio da Mercedes que anunciou o Mick Schumacher, né, jovem alemão, como seu novo piloto reserva para a temporada de 2023, o Mick Schumacher que horas antes tinha sido anunciado que não tinha mais ligação com a Ferrari e aí logo em seguida foi anunciado como reserva da Mercedes, Mick Schumacher que fez as categorias de base, Fórmula 3, Fórmula 2, como piloto da academia da Ferrari e também que chegou com o apoio da Ferrari até a Fórmula 1 na equipe Haas lá em 2021. A Mercedes também tinha um, um vácuo na posição de reserva para essa temporada, né? a Mercedes perdeu os seus dois reservas aí nas últimas semanas, o, o Van Dorn deixou a equipe, foi para Aston Martin, agora é reserva da Aston Martin, e o Nick De Vries, que era o reserva da equipe, teve aí várias oportunidades na Fórmula 1 e fechou com a Alpha Tauri para a próxima temporada, então a Mercedes precisava de um reserva novo. E com o Mick Schumacher né disponível, filho do Michael Schumacher, que fez os seus últimos anos na Fórmula 1 com a Mercedes, um alemão também numa equipe alemã, tinham muitas ligações ali já evidentes, era uma combinação que a gente já até podia esperar antes. Ele vai ter funções na equipe, ele vai participar de testes no simulador, ele vai ser importante no desenvolvimento do W14 o carro da Mercedes para a próxima temporada. Não vai ser que nem, por exemplo, o Daniel Ricciardo, que fechou como terceiro piloto da Red Bull, que vai ser um cara mais envolvido em eventos e ações de marketing. Não, Mick Schumacher vai estar tá muito mais envolvido no projeto da Fórmula 1 da Mercedes. Então, ele se mantém ali envolto nesse evento. Acho que isso era muito importante para o Mick Schumacher depois desses dois anos que ele teve na Fórmula 1, dois anos complicados em que ele também não teve muito carro para brigar por coisas grandes na Fórmula 1, mas também não mostrou muita coisa. E se ele quiser voltar para a Fórmula 1 em 2024, como é o plano dele, ter fechado com a Mercedes como reserva é um passo importante, já que ele se mantém, primeiro, na ativa, porque ele vai estar tá ali envolto no projeto da Mercedes e vai estar tá ali no meio da Fórmula 1, vai estar tá dentro do circo da Fórmula 1. E aí tem outro fator importante também, que o Mick Schumacher ganhou um grande aliado agora com essa mudança para a Mercedes, que é o Toto Wolff. Dr. Wolff, que tem sido muito importante na carreira de alguns pilotos jovens recentemente. né? O caso mais evidente é o George Russell, que passou três anos ali na Williams. O Wolff já até chegou a admitir que talvez tenha ficado um ano a mais, mas é, ele é um cara que sabe lidar bem com, com a gestão de carreira desses pilotos. É, acho que a Mercedes também teve um papel diferente das outras equipes no lado humano, né? de como tratar seus pilotos. Só anunciou a chegada do Russell depois que conseguiu colocar o Bottas em outra equipe na Fórmula 1, depois que o Bottas conseguiu a sua vaga na Alfa Romeo, é, e agora o Mick Schumacher vai ter o Toto Wolff, que é um cara com muitos contatos, com muitos, muitas ligações aí no mundo da Fórmula 1 para ajudar ele nesse possível retorno, o Toto Wolff já disse também logo depois do anúncio que o Mick Schumacher merece uma nova chance na Fórmula 1, acho que vai ser importante para o Schumacher ter essa ligação com o Toto Wolff, vai ter um aliado muito forte, e acho também que a gente tem que, Lembrar que o Mick Schumacher chega à Fórmula 1 com um currículo muito forte lá em 2021, né? ele tinha sido campeão da Fórmula 2, também tinha vencido a Fórmula 3, é um cara que mostrou muito potencial, que não chegou até onde chegou só pelo nome, só por ser filho do Michael Schumacher, ele chegou por todos os êxitos que ele teve na sua carreira como piloto. E aí ele enfrentou uma temporada muito difícil na Haas em 2021, em que ele tinha um carro que era completamente sem condições de batalhar com qualquer outro carro do grid. A Haas estava muito atrás da Williams, que era o segundo pior carro da Fórmula 1 em 2021. Ele tinha o um Mazepin como companheiro de equipe, então também não tinha muita base de comparação, ele não teve ninguém com quem aprender no seu primeiro ano de Fórmula 1. Não foi que nem, por exemplo, o Guelho Joe nessa temporada, que chega e tem o Valtteri Bottas como um piloto experiente, como um líder, para alguém para usar de exemplo e para ensinar mesmo como é o mundo da Fórmula 1, como se adaptar ao carro, enfim, o Mick Schumacher não teve isso, e aí ele chega para uma temporada de 2022 já pressionado, a Haas querendo pilotos mais experientes, que ajudem a construir a equipe, a desenvolver carro, e o Mick Schumacher não tem essa bagagem para oferecer para a Haas, acaba saindo da equipe apenas após dois anos para ser substituído pelo Nico Huckenberg, e agora a opção dele foi fechar com a Mercedes. Então, Mick Schumacher ainda é um piloto que tem potencial, que ainda pode se desenvolver na Fórmula 1, precisa de um ambiente adequado para isso. Não vai estar tá pilotando no ano que vem, mas vai ter aliados para um possível retorno em 2024 para arranjar uma nova vaguinha. Mick Schumacher, campeão de Fórmula 2, campeão de Fórmula 3, um piloto que deveria estar no grid da Fórmula 1, mas que por conta de situações ali internas com a equipe dele, acabou sendo chutado da Fórmula 1 para 2023 e quem sabe volta em 2024. E você, gostaria de ver o Mick Schumacher de volta na Fórmula 1 em 2024? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixe também o seu like e se inscreve nos dois canais do Grande Prêmio. Eu sou André Neto, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.